E aí pessoal, beleza? Vou falar aqui sobre mais um site onde apostar e ganhar prêmios é, gratuitamente, né? Você não precisa investir nada, que você já está vendo aqui qual site que é, o Triunfador. É um dos sites que eu citei aqui em um dos vídeos que eu tenho aqui falando sobre oito sites onde você pode apostar e gratuitamente e receber prêmios ou dinheiro. Esse vídeo aqui, oito sites gratuitos para apostar e ganhar dinheiro e prêmios. Então você pode dar uma olhada aqui na descrição. Tem outros oito sites aqui. Inclusive eu falo individualmente alguns deles aqui em alguns vídeos. Se você procurar aqui você vai encontrar, como por exemplo aqui o Pick and Bets é um deles. Tem o um Playful Bets e outros que eu vou falar aqui também. Então vou falar desse aqui. É interessante aí para quem curte é, apostar, mesmo que não seja ali nas casas de apostas, como eu costumo falar aqui também. Gosta de apostar aqui é por diversão mesmo e ganhar aí algum prêmio e etc. Então, resumidamente, aqui sobre o Triunfador é um site onde você vai apostar, né? E ganhar aí é prêmios. Você vai ganhar pontos que pode trocar por prêmios ou até mesmo por dinheiro. Aí, aqui tem a página inicial, né? Mostrando que você pode apostar que tem alguns prêmios, alguns depoimentos aqui maioria depoimentos em espanhol porque o site é um site em espanhol né provavelmente aí provavelmente não de algum país de língua espanhola então aqui eu tô no início vamos aqui então por ordem como funciona aqui vamos em apostas vamos ver o que nós temos aqui aqui é como apostar é né? muito fácil você pode escolher aqui qualquer esporte inclusive esportes ao vivo esses aqui que estão no mercado suspenso são jogos que estão agora fica a identificação aqui ó em vivo jogos ao vivo né? e tem jogos que ainda vão começar que você pode apostar você escolhe qualquer um aqui a odds basta colocar sua aposta aqui e já vai aparecer quanto que você vai receber aqui pela sua aposta basta clicar em aposta e pronto você fez sua aposta se você quiser também abrir em outra página né que dá na mesma não faz diferença nenhuma nesse caso você vai ver apenas aqui o jogo que você quer e é da mesma forma você clica aqui em apostar e depois coloca o valor que você quer apostar muito fácil né então para quem aí gosta de apostar em, vai, é, em vários esportes aqui diferente de alguns é, sites desse tipo aqui ele oferece várias oportunidades de apostar em vários esportes mas apenas um mercado, o mercado do resultado né quem vence a partida Seguindo aqui em frente, temos aqui a aba competências, competências são competições, você participa dessas competições, qualquer uma delas aqui, você entra nelas, mas você precisa pagar aqui um valor de entrada, nesse caso aqui ó, bain de 5 mil pontos, você entra e com certeza tem uma premiação aqui para os que ficarem entre os primeiros colocados né. É uma maneira de se tentar alavancar a sua banca Você vê que a premiação total aqui No momento é de 2 mil Aliás, 220 mil pontos Com certeza que é distribuído entre os primeiros colocados né? Cada competição aí distribui de, de uma forma Vamos seguindo aqui em frente Temos Cassino Cassino, você sabe que é pura sorte mesmo Aí temos no momento aqui é, Blackjack e Roleta e tem outros aqui que futuramente eles pretendem colocar Cassino Holden e Caribbean Studio Poker Algo assim então, basta você clicar lá Você sabe como jogar a roleta, né? Pura sorte Você vai entrar aqui com a sua banca Tá vendo a banca aqui embaixo? Ó? Meu balanço 28.303 É o meu balanço total que eu tenho aqui Aí basta apostar aí e, e jogar Eu ainda não joguei aqui, nem vou jogar Não pretendo jogar na roleta Vamos seguir em frente. Então, temos aqui jogos. Nós estávamos em cassino. A próxima aba, jogos, é interessante. Tem esses três jogos aqui em cima, onde você pode jogar e acumular pontos. Aí, né? Tem as competições nos três jogos, mas abaixo tem os jogos por diversão, onde você não ganha pontos, não ganha nada. Mas esses três aqui de cima, você ganha pontos. É muito simples. Você vai lá, abre a página, espera carregar e você vai participar aqui de um ranking, você tem que marcar uma pontuação aqui determinada por eles, que no caso aqui é entre 450 e 650, e aí você vai ganhar é, 10 mil pontos. Se você marcar 650 pontos para cima, você ganha 15 mil pontos. Então é uma maneira de se tentar também... De ganhar alguns pontinhos aí são joguinhos fáceis aqui. Joguinhos você usa só o mouse. Ou é a seta para cima, para baixo, para o lado. Enfim. Esse tipo de jogo. Vamos à próxima aba aqui. Que é a aba dos prêmios. Os prêmios que vocês vão ter direito aí quando ganharem. Você vê aqui que o primeiro aqui já é o é um prêmio que você pode tirar em dinheiro. mínimo 25 dólares. É, Paypal, Amazon, né, Tele, Screw e até mesmo tirar por bitcoins. Você vê que eu tenho 3 dólares no, no momento. ao que chegar a 25 aí. Se eu retirar aqui eu mostro aí como funciona. Além disso, tem é, outros prêmios aqui, né? Aí você vê a pontuação necessária para retirar esses prêmios. E aí tem um mês gratuito na Netflix, tem um jogo aleatório na Steam, tem... Um presente aqui, um cartão presente né, de 10, 10 euros, outro aqui na Google Play de 15 dólares e por aí vai, vai só você juntando os pontos aí, quanto mais pontos você consegue um prêmio melhor. Temos até chuteira, 2.200.000 2 pontos por uma chuteira, aí vai, quanto mais pontos, melhores os prêmios por último um PS4 por 4 milhões e quinhentos mil pontos é muito ponto para Mas para quem aí costuma apostar e consegue ganhar aí, consegue juntar o bastante para ganhar por último aqui social a última aba é social é onde mostra o seu perfil seu nome seu nome de apostador e uh, configurações mais abaixo aqui o seu link é, de afiliados, né, que você pode convidar as pessoas e isso vai te render pontos também. E aqui está o meu balanço, você vê a quantidade de pontos e vindo aqui no seu perfil, você ainda pode editar seu perfil, é, ver mensagens, ver inclusive suas últimas apostas e algumas bonificações de registro pessoas que se registraram e apostam e tal. Aí você vai vendo, vai somando aí quando você chegar à quantidade mínima necessária, você faz a retirada. Então é um triunfador, é mais uma boa opção aí para quem faz apostas gratuitas na intenção de ganhar prêmios ou até mesmo dinheiro. Né? Você pode trocar por dinheiro ou prêmios, fica a sua escolha.